Você é muito bela. Tão sensível e tão doce. Um sonho. Minha estrela. Teu sorriso é tão tímido. Fico com medo de te ferir. Quantas vezes sonhei encontrar alguém assim. Quantas vezes por ti chorei. Gostaria de ter sido mágico e ter te encontrado antes. Queria ter adivinhado tua existência, meu amor. Minha vida teria sido mais rica. Meus sonhos se enobreceriam com tua imagem meu anjo como preciso de você minha alegria faz da minha poesia um canto suave que toca o meu coração minha flor eu te adorarei por anos seguirei e admirarei teus atos trarei em nossas vidas dias felizes te amarei como ninguém mais poderia te amar